Bom, nesse vídeo eu vou compartilhar com você um comentário que eu recebi aqui em um dos vídeos né, em uma reprogramação mental gratuita aqui do canal. É um comentário que influencia é, diretamente para mim e também que comenta sobre a Betty Russo. Né? Então eu vou comentar sobre isso com você e você vai perceber nesse comentário duas coisas que são eu considero extremamente importantes para você avaliar né, na sua vida. Não é, não vou compartilhar o comentário do nada. É porque tem uma lição a ser tirado em cima disso aqui, tá? É, deixa eu, eu vou até pegar aqui direitinho, vai ter aqui na tela para você ver. Está é, escrito exatamente assim, olha. Fabrício, me desculpe, mas não acredito mais nessas técnicas. Já uso este áudio há mais de 20 dias e nada aconteceu. Uso também as técnicas da Betty Russo e nada. O que parece é que só vocês que estão ganhando dinheiro. Desculpe a sinceridade. Bom, é, é bom, né? Eu normalmente mostro aqui depoimentos de algo que está fun, funcionando muito bem, mas é importante mostrar aqui as críticas também, né? Mas por que, que eu estou falando sobre isso com você? Por que, que eu resolvi gravar esse vídeo? Nesse comentário, ele tem algumas lições, eu tiro particularmente duas aqui, tá? Para você pensar sobre isso, caso pode, pode ser que você também acompanha aqui, pode ser que acompanhe a Beth Russo, acompanhe outras pessoas e talvez tenha um sentimento similar e às vezes pode acontecer exatamente o que aconteceu com essa pessoa aqui. A primeira coisa é com relação ao tempo, né olha só, é, já uso este áudio há mais de 20 dias, inclusive sobre esse áudio eu vou deixar o link dele aqui, eu gravei um vídeo mostrando vários depoimentos sobre esse áudio, relacionado a dinheiro inesperado, da tá? pessoas que ouviram e situações financeiras foram resolvidas de uma forma inesperada tá aqui esse áudio é uma reprogramação mental gratuita que está aqui no meu canal só você clicar no primeiro link aqui da descrição para acessar. Bom há mais de 20 dias o que que isso quer dizer gente? é, é bem importante você ter essa noção tá? as coisas muitas das vezes, não vai acontecer assim de um dia para a noite, você, o pensamento que você tem, vou imaginar aí que você tem, sei lá, 30 anos, 40, 50, 60, são décadas, décadas que você vem construindo uma forma de pensar. E uma reprogramação mental, o objetivo dela é mudar a forma como você pensa. 20 dias pode não ser suficiente para mudar aquilo que você pensa, tá? Então, Nesse mundo que a gente vive hoje, né? De internet, de tecnologia, onde tudo tá assim, né, Tudo é um clique. Às vezes a gente imagina que as coisas vão acontecer assim também. Então, quando ela colocou aqui, há mais de 20 dias, é, no, no escrito aqui dá pra imaginar que assim, pô, eu tô usando há uma eternidade isso. E não tá funcionando. Então, uma coisa que eu quero compartilhar com você é, é isso. Será que o tempo que você... É, é, está fazendo as técnicas já foi o suficiente né para acontecer uma mudança de mentalidade pode ser que não tá então não se desespere tudo tem seu tempo continue fazendo o que vai dar certo e um segundo ponto que eu achei interessante aqui é logo após né há mais de 20 dias e nada aconteceu nada aconteceu é uma outra coisa que é preciso você ficar atento com o o que, que você tem de expectativa com as coisas acontecerem? Eu deixei isso muito claro lá nesse, nesse áudio né, de reprogramação, como eu estou dizendo que está aqui na descrição. Tem vários relatos lá de pessoas que realmente as coisas aconteceram assim, olha, poxa, tinha uma causa na justiça e foi liberada. Nossa, algo, apareceu um dinheiro na minha conta que eu não sei de onde. Alguém me pagou um dinheiro que estava esquecido há não sei quanto tempo. Mas tem várias pessoas que falaram, olha, eu estava desempregado e consegui emprego falar o que aconteceu comigo. A grande a primeira grande mudança financeira que eu tive veio com uma ideia. Não foi que a ah, coisa aconteceu do nada. Não, foi com uma ideia. A ideia exatamente de criar essas reprogramações mentais. Era uma técnica que eu já usava para mim e um dia do nada me veio a ideia. Faça essas reprogramações, publique algumas gratuitamente no seu canal do YouTube e venda também as reprogramações. Foi uma ideia. E a aplicação disso fez com que eu realmente ganhasse um bom dinheiro. Então, o que que eu aconteceu? O que que eu aconteceu? Talvez você está aplicando o que eu ensino aqui, ouvindo esse áudio, aplicando as técnicas do, do Vida Me Surpreenda ou do Ho'oponopono Mágico, da Betty Russo ou qualquer outra técnica que ela ensina. Gente, a Betty Russo é, na minha opinião, a maior é, vou dizer influenciadora, né? Mas é a maior treinadora mental do Brasil, na minha opinião. O impacto que ela tem é extraordinário. O canal com um milhão e tralala de inscritos, vídeos com a grande maioria mais de 100 mil visualizações. Ela é um fenômeno. Como é que... E ver os comentários do, do vídeo dela, dos vídeos dela são centenas, às vezes milhares de comentários. Como você vai fazer, vai falar que aquilo não funciona? A questão é que muitas vezes. A forma que funciona não é a forma que você espera. Você espera que caia do céu. Você fala lá, o vida me surpreenda, da Beth Roussi, fica esperando a surpresa, meu, cadê a surpresa? Agora deixa eu ficar esperando a surpresa aqui. E não, muitas vezes a surpresa vem através de uma ideia de algo que você precisa executar. Então, eu quis compartilhar com você esse, essa crítica, né, vamos dizer assim, para te mostrar do, esses dois pontos importantes que talvez, se você... Utilize o que eu converso aqui Utilize o que a Beth Russo ou qualquer outra pessoa Compartilha com você E não vê resultado, talvez Seja por algum desses dois motivos Fez sentido essa conversa? Deixa um, esse comentário aqui, deixa um comentário abaixo Para eu saber, dá um like aqui também no vídeo E se você quer ter acesso a, a esse áudio gratuito Onde Literalmente milhares e milhares Centenas de milhares de pessoas Já ouviram e a grande maioria Tiveram um resultado extraordinário, acesse gratuitamente aqui no link da descrição. É isso, abraço, a gente se vê no próximo vídeo.